Eu quero explorar um pouquinho o que eu vi, né? O que eu vi e escutar de você e compartilhar também o momento do processo. Então, assim, não foi um momento em que você estava, é, pessoalmente falando, tinha alguns desafios também, além do próprio processo. Sim. Como é que foi isso? É. Estamos vivendo uma fase de pandemia, né? É, eu acho que é uma fase que todo mundo está precisando encontrar o seu equilíbrio, seu ponto de apoio e eu tive perdas de familiares, de amigos e no na fase que estava acontecendo todo o processo, foi a fase minha mãe, minha mãe e minha tia teve Covid eu vim cuidando delas e quando as coisas melhoraram, a minha avó também teve, estava passando por um momento difícil, mas aquilo ali não podia definir a minha trajetória e eu também tinha outros outro sonho, que a vida pessoal e eu também precisava ter esse equilíbrio uma coisa que eu aprendi muito com você é que cada não, ele deixa nós mais perto. Então, isso eu coloquei como a minha meta de vida. Então, cada coisa que não deu certo, cada não que eu recebi, cada processo que é, é, eu não consegui chegar até o fim, ele me deixou mais perto do meu sim. E eu recebi o meu sim, não foi numa calmaria, não. Foi num momento de turbulência mesmo, mas deu tudo certo.